Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sessão itinerante. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Vereadores de Primavera do Leste, através dos seus vereadores e dos seus servidores, vem aqui até o bairro Tuiuiu, a região do Guterres, do Arara Azul e do Arara Vermelha, para realizar essa sessão itinerante. A sessão itinerante é o um importante mecanismo da democracia, através do qual o poder legislativo vem até você, através do qual você, cidadão, tem a oportunidade de participar de uma sessão oficial, de manifestar a sua opinião, de trazer as reivindicações e as ideias. E assim, juntamente com a Câmara de Vereadores, cada cidadão tem a oportunidade de construir uma Primavera do Leste muito melhor. E para iniciar essa sessão, eu tenho a honra de convidar para a nossa mesa de honra da solenidade a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Carmen Bete. Nessa sessão, como presidente, quero convidar o segundo vice-presidente, o vereador Luiz Costa. Convidar a terceira secretária, vereadora Iva Viana. Convidar os excelentíssimos vereadores, vereador Carlos Venâncio, vereador Milei Alves, vereador Quinha, primeiro secretário dessa mesa diretiva, convidar também o vereador Antônio Marcos Peru e convidar o vereador e presidente do bairro Tuiuiu, Neri Domingues. Quero convidar também para a mesa de honra dessa sessão itinerante o diretor da escola Nossa Senhora Aparecida, senhor Rogério Bauer, que nessa noite cede o seu espaço Aplausos e nos recebe muito bem. Convidar também a senhora Geralda Teles Pessoa, que é diretora da EMEI Mundo Encantado, que fica aqui no bairro também. E para iniciar essa sessão itinerante, a primeira do ano de 2009, eu quero convidar a todos que possam assim ficar de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Essa semana é a Semana da Pátria, mais uma razão pelo qual a gente se colocar de pé diante do pavilhão para o ato cívico da execução do hino nacional. A pai do cruzeiro resplandece, gigante na this No teu seio mais amor A pátria amada Da praça mais Brasil o amor eterno Seja assim O lábaro que sentas estrelado E de obede louro Dessa flor, Mas o futuro o é no E o passado O sempre está Justiça é Sentar. e eu gostaria de convidar as pessoas que ainda estão um pouco distante para chegar aqui mais perto, temos bastante cadeira aqui na frente, podem chegar por gentileza e para dar início então a essa sessão eu passo a palavra para a vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Primavera do Leste, excelentíssima vereadora Carmen Betti. Senhoras e senhores, neste momento com muita alegria e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sétima a sessão itinerante da nona Legislatura 2017 a 2020. Primeira da gestão 2019-2020, de 3 de setembro de 2019, realizada neste ato no bairro Tuiuiu. Quero aqui agradecer a presença de todos. Com muita alegria, nós, todos, os servidores da Câmara Municipal, trabalharam de forma muito séria para recebê-los aqui, recebê aqui. Quero aqui desde já agradecer o nosso diretor que cedeu esse espaço tão bacana para nós nessa escola. E eu quero passar a palavra ao vereador, é, segundo vice-presidente, Luiz Costa, para fazer a leitura do relatório das indicações apresentada pelos vereadores para a comunidade deste bairro e desta região. Vereador Luiz Costa. Obrigado, senhora presidente. Muito boa noite, Carmen, colegas vereadores, público aqui presente. Relatório de indicações apresentadas pelos vereadores, vereador Carlos Araújo, Carlos Verâncio dos Santos, Carmen Bete Borges de Oliveira, Edna Manique, Elton Baraldi, Iva Viana, Juarez Faria Barbosa, Luiz Pereira Costa, Manuel Mazuti Neto, Merido Migos Souza, Paulo Roberto Donim, Paulo Márcio Castro e Silva, Valmesley Alves dos Santos e vereador Valismarque Rosa Campos. Para os bairros Guterres, Tuiuiu, Corrigindo aqui ainda, vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos opirou. Peru. É, indicações feitas para os bairros Guterres, Tuiuiu, Arana Azul, Arana Vermelha no ano de 2019: Instalação de bebedouro e refrigeradores na praça Bairro Guterres. Construção de quebra-molas na Rua da Ema, quadra 1, lote 14, bairro Guterres, residencial Araras. É, que sejam colocados braços de iluminação e postes próximo à Praça do Guterres, principalmente na Avenida das Torres. Outra demanda é o cercamento da Praça do bairro Guterres, na parte de trás, próximo à área de preservação permanente, APP. Também solicitei a construção de uma concha acústica para o bairro Guterres. É, também indicação que os agentes de saúde e endemias possam atuar no bairro Guterres com visitas normalmente, enquanto não houver um posto de saúde para o bairro Guterres. Solicito que seja é, que aumente o número de atendimentos nos postos de saúde do bairro Tuiuiu, para que assim possa atender toda a demanda. Construção de uma concha acústica na praça do bairro Guterres para a realização de eventos no bairro. Próximo, também solicito que a Secretaria de Cultura disponibilize um professor de educação física ou de dança para desenvolver um cronograma de atividades de lazer à comunidade do bairro Guterres. Peço que estira o bairro eh, nos eventos realizados pela Secretaria de Cultura. Limpeza e recolhimento dos lixos das ruas e terrenos nos terrenos baldio do bairro Guterres para que seja construída uma creche com pré-escola, para que possa atender a família dos bairros Tuiuiu, Residencial Guterres e Arara Azul. Construir uma unidade SF que atenda os bairros Guterres, Arara Azul, Arara Vermelha, no município de Pão do Leste, Mato Grosso. Manutenção e instalação de placas de sinalização de trânsito nos bairros Condomínio Tuiuiu, Araras e Guterres. Melhorias de iluminação na praça do bairro Guterres, é, no município de Primavera do Leste. Construir uma escola municipal de ensino fundamental no bairro Guterres, no município de Primavera do Leste. Pavimentar na perimetral Eudeví Victorino Vilés, que liga o bairro Tuiuiu ao Primavera 3. Troca de lâmpadas na rede de iluminação pública nas ruas e avenidas do bairro Tuiuiu. Implantação de rede de coleta de esgoto no bairro Tuiuiu. Assaltamento da Rua Flamingo, bairro Tuiuiu, no trecho em frente à quadra poliesportiva. Instalação do sistema de drenagem de águas na Avenida Seriema, em toda a extensão do bairro Tuiuiu. Construção de uma passarela coberta entre os pavilhões da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, bairro Tuiuiu. Placa de sinalização, quebra-molas na Rua Napongas, em frente ao número 10 e 22 no bairro Tuiuiu. Construção de quebra-molas na Rua Napongas, em frente ao número 10 e 22, também no bairro Tuiuiu. Senhora Presidente, não havendo mais é, nada para leitura, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, vereador. Vice segundo vice-presidente, Luiz Costa, por nos auxiliar... Quero aqui abrir um espaço para o nosso convidado especial, o senhor Rogério Bauer, que é o diretor da escola. Nós entendemos a importância de ouvi-lo, por saber o quanto ele, como diretor, conhece as necessidades e as dificuldades do local. Então, quero dar a oportunidade agora para o senhor Rogério falar, fazer a sua reivindicação porque o objetivo principal dessa Câmara Itinerante é a Câmara indo ao bairro para ouvi-los. Nós estamos aqui para atender essas reivindicações e, assim, lutar para que a voz de vocês sejam ouvidos através de indicações, através de projetos e cobranças junto ao Executivo e, assim, esse bairro e toda a região ser contemplado pelas por melhorias através desse trabalho da Câmara Itinerante. Então o senhor está com a oportunidade. Boa noite a todos. Em nome da comunidade escolar da Escola Nossa Senhora Aparecida, eu agradeço a, a honra de estar recebendo os, os nossos representantes do Poder Legislativo em nossa escola. É um prazer para a gente... E agradecer a presença de todos que tiraram esse tempo dos seus afazeres para prestigiar e mais do que isso, testemunhar a possibilidade do cidadão estar mais próximo do seu representante. Há poucos meses nós tivemos aqui também na escola o trabalho do executivo, que a gente percebe trabalhar em sintonia com o Legislativo no, durante o projeto Eu Amo Meu Bairro, hoje o Legislativo se faz presente aqui na escola, trazendo seus vereadores, trazendo os esclarecimentos necessários e esses poderes são independentes, são harmônicos, assim como o Judiciário que também, quem sabe crie uma proposta dessa e se faça presente também nas comunidades para mostrar o que de fato faz e ouvir o que a população deseja que faça para a melhoria do seu trabalho. Né? Observávamos aqui a reação das pessoas quando nós falamos em harmonia dos poderes, é, a execução do nosso hino nacional... E semanalmente né, nós realizamos aqui na escola também a, a, a execução do hino e observamos assim indecisão de parte de algumas pessoas. O que fazer durante o hino? Eu vou, vou virar para a bandeira? Vou virar para a mesa de honra? Vou ficar virado para onde eu estou? Vou ficar sentado? Vou ficar com a mão no bolso? E às vezes é isso que falta para a gente tomar a, a, o nosso posicionamento de forma correta é buscar o conhecimento se aproximar do conhecimento para que a gente possa cobrar de uma forma mais efetiva em todos os sentidos assim como legislativo executivo e judiciário são harmônicos e independentes bandeira, hino brasão são símbolos que têm o mesmo peso então não é correto numa cerimônia como essa voltarmos para a bandeira porque a bandeira e o hino são símbolos iguais. Então, nós não podemos cantar o hino em referência à bandeira, que é o um símbolo do mesmo peso. As situações que a lei prevê de execução do hino voltado para a bandeira são bem claras na lei 5.771, muitas vezes nas escolas a gente ensina, mas entra pelo um ouvido sai pelo outro, o aluno passa sem saber lá na frente, ele é agora, o que, que eu faço? tem situações que a gente se volta para a bandeira tem incontinência a bandeira no dia da bandeira incontinência ao presidente, ao congresso ao judiciário, a autoridades internacionais e durante cerimônias cívicas nas escolas fixas, calendário estabelecido por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica lá no, na comodidade da nossa casa e quer cobrar dos vereadores coisas que não são do papel deles. Durante, ontem e hoje, entregando os bilhetes para os alunos, convidando as famílias para vir aqui à escola, né, tentava esclarecer para os alunos da importância da família vir até aqui, de conhecer o trabalho do Legislativo, saber qual é a competência, até onde o vereador pode ir. E é muito longe que ele pode ir nos nossos anseios, mas, para isso, a gente tem que ter conhecimento e exercer a nossa cidadania, ir atrás. E é muito louvável essa atitude da Câmara dos Vereadores de trazer para a nossa comunidade essa oportunidade. Infelizmente, né, nós gostaríamos que estivesse notado isso aqui. Mentir. Não está, mas todos que estão aqui presentes já demonstraram que tem essa noção da importância de se valorizar essas atitudes e, certamente, os próximos encontros que nós tivermos aqui na comunidade terão muito mais pessoas participando. Bom, falando aqui sobre as necessidades da nossa escola, comunidade escolar Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que é do conhecimento dos vereadores, mas é bom, a gente estar tá sempre reforçando. Nós... Estamos bem assistidos em vários pontos. Nós estamos bem assistidos em material, nós estamos bem assistidos em material pedagógico, mobiliário, pessoal qualificado, formações constantes para qualificar os nossos servidores, merenda escolar, enfim, nesse ponto nós estamos muito bem atendidos. O que, que nós precisamos, escola Nossa Senhora Aparecida? Uma reforma nesse pavilhão antigo. O pavimento novo lá da frente, que foi construído com a maior parte do recurso, dos recursos do governo estadual, é utilizado quase que na sua totalidade pela Escola Maria Sebastiana, que é a escola estadual, que por força de decisão executiva, há dois anos está compartilhando essa estrutura conosco. O que não era vontade da comunidade escolar, mas estamos trabalhando para entender que era a necessidade e era possível no momento. Então, aquela parte nova, bonitinha lá da frente, foi inaugurada há dois anos e já foi reformada algumas vezes por força da construtora ter feito serviço mal feito e ter que tá estar vindo reparando aqui depois. Esse pavilhão, esses dois pavilhões antigos aqui, é um remendo atrás do outro. A manutenção é feita. Quebrou uma fechadura, quebrou um vidro, alguma coisa, a secretaria tem atendido de pronto aquela manutenção emergencial porém nós necessitamos de uma reforma, a parte elétrica está sobrecarregada, os banheiros são pequenos, insuficientes, esse refeitório é pequeno, é baixo, porque aumentou, praticamente dobrou o número de alunos. Essa pintura aí, por incrível que pareça, quem fez essa última pintura ainda foi o prefeito Tampão, o prefeito Fio Baraldi, naquele mês que ele ficou lá, de lá para cá não foi feita uma pintura nesses pavilhões antigos aqui. É. Então sempre tem, a gente sabe que tem outras prioridades, que tem outras necessidades mais urgentes, mas a gente precisa também resolver um pouco, olhar um pouco para esse lado aqui. Os banheiros são pequenos, insuficientes. Outro ponto que nós gostaríamos também do apoio dos vereadores, também é do conhecimento da Secretaria da Educação, a qual... Nos diz que está de mãos amarradas é com relação à limpeza da escola. A limpeza da escola é feita em parceria-Estado-município. O Estado oferece material e pessoal a quem do necessário. A parte do município é feita pela empresa terceirizada, com o número de pessoal também insuficiente diante da necessidade um impasse entre a empresa e a prefeitura no que concerne a responsabilidade de cada um. As salas de aula, a parte de coberta, a empresa tem feito a limpeza a contento. Não o ideal porque alega ter pessoal insuficiente. Porém, calçadas, o pátio, a frente, se vocês vierem de dia aqui, vocês vão ver que a escola está suja, está feia, um acúmulo de fendas, de lixo, de papel que é trazido pelo vento porque não é feita a limpeza diária a empresa alega que não é responsabilidade dela o município alega que é está no jurídico e nesse meio tempo a escola está suja Paulatinamente, a Secretaria da Infraestrutura atende uma vez por mês, vem uma equipe dá uma geral aqui mas não é o suficiente acumula sujeira, lixo daqui a pouco começa a chover nesse lixo vai acumular Agora, doenças, por aí vem. Então, se puderem levar isso para a gente, também a gente fica é, agradecido por dar esse apoio também. É, no mais, nós agradecemos, estamos à disposição para qualquer tipo de situação, qualquer evento, as está é sempre de portas abertas. Gostaríamos que, numa próxima vez, nos avisasse com uma antecedência de, pelo menos, uma, uma semana, para a gente poder convencer o pessoal a vir aqui, porque eu acho que a comunidade aqui ela é participativa, se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, até para as lideranças terem mobilizado o pessoal, com certeza ia faltar espaço aqui para as pessoas que gostariam de se fazer presentes. E mais uma vez, parabéns pela presença, pela iniciativa, um bom trabalho a todos e obrigado. Muito obrigado, professor. Quero desde já parabenizá-lo por saber e reconhecer o grande trabalho que o senhor presta a essa comunidade escolar. Quero passar a oportunidade também para a diretora da creche, a dona Geralda, que está com a oportunidade também para fazer sua fala e suas reivindicações. Eu também quero cumprimentar a todos, os vereadores, a comunidade, de uma forma nome da minha equipe, da EME Mundo Encantado, com uma boa noite. Bom, é, eu vou direto às minhas reivindicações, que não são poucas, né? É, nós temos enfrentado é, grande dificuldade. Quando o professor Rogério falou que nós temos, que ele tem... É, apoio pedagógico, a nossa escola também nós temos apoio, material pedagógico não tenho que reclamar, nós temos tido é, é, rebastecimento nós temos tido é, atendido com a questão pedagógica, a minha equipe hoje se encontra é, todos é, efetivo né? acabei de receber professor efetivo chamado do último concurso então, hoje, o meu quadro de profissionais são todos efetivos. Os contratos que tem é em substituição às funções que estão na função de diretor, coordenador ou algum outro profissional que está cedido à Secretaria de Educação. O, trabalho, o, o material, brinquedos, né? nós também temos recebido capacitação, formação, os profissionais estão em constante formação, semanalmente né? nós temos recebido é, essa formação e nós temos profissionais de excelente qualidade dentro do nosso espaço educativo. É, mas hoje nós encontramos, a nossa escola ela se encontra com 15 anos. E há quase 15 eu estou ali né, Eu trabalho A maioria dos pais que aqui estão Me conhece E sabe que eu estou ali há 15 anos Realizando um trabalho E para as crianças do nosso bairro é, Até 2017 Nós atendimos Apenas aqui no prédio de baixo né, Que é alugado É um prédio que pertence À igreja, às irmãs né, Da igreja é, católica é, eu atendia cinco turmas integrais e aproximadamente 90 crianças, de 85 a 90 crianças. Hoje, devido à demanda dos bairros que surgiram ao nosso redor, né, é, nós fomos, foi necessário que alugasse o espaço da Igreja Católica, né, que a igreja prontamente nos cedeu aquele espaço nós temos tido, é, é, sido, um, tido um relacionamento muito bom né, quanto escola e igreja né, mas é, o atendimento nós aumentamos o número de crianças porém o espaço é o mesmo eu tenho as, a cozinha que atendia de 80 a 90 crianças hoje atende 224 crianças duas turmas integrais e o restante né, são é, 14 12 turmas parciais então, ao todo hoje eu encontro com 14 turmas é, de aula salas de aula, turmas é, atendendo ao total de 224 crianças nós precisamos na verdade de espaço né? nós, a nossa cozinha é uma cozinha de casa comum de casa, de condomínio... nós temos três cozinheiras... a cozinha não comporta... essas três cozinheiras... temos que ter horários diferenciados... Né? E nós precisamos o mais rápido possível da construção da nossa escola Que é um projeto que já tem 4, 5 anos que está no papel Porém ele ainda não saiu né? E nós necessitamos com muita urgência da construção da nossa escola Os pais eles vêm até mim, né, outra escola, representante da escola para cobrar essa construção eles querem que eu dê uma satisfação e na verdade essa satisfação eu falo para eles né? não sou eu que, que tenho que dar para a comunidade nós precisamos nós temos alunos que, que estão aqui hoje que moram no bairro Alunos que pertencem ao bairro, mas ele é atendido pelo bairro Buritias, ele é atendido pelo Primavera 3, nós temos criança que é atendida pelo Pioneiro, nós temos criança que é atendida pelas escolas do Castelândia, porque a nossa escola, ela não comporta, nós estamos no nosso limite, nós estamos ultrapassando o nosso limite. Né? No espaço aqui de baixo, eu atendo hoje 100 crianças, e lá no espaço da igreja eu atendo 124 crianças é uma escola só, é uma extensão, O um espaço lá a gente tem feito algumas é, parcerias, né é, com os pais, a, a comunidade em si e temos é, atendido aquelas as crianças da melhor forma possível, nós temos buscado também uma parceria junto com a saúde porque nós temos enfrentado grande dificuldade né, com as crianças nós temos dificuldade de atendimento é é, da, com, com relação à saúde, os casos emergenciais. Nós temos crianças que precisam de avaliação neurológica, nós não conseguimos. Nós temos crianças que precisam de atendimento psicológico, fonoaudiólogo e nós não conseguimos e, a, e nós temos crianças que, te, que precisam de um atendimento individualizado, porém nós precisamos de laudos e sem laudos nós não conseguimos esse atendimento mas a demanda, a fila de espera é muito grande né? os próprios atendentes, quando os pais vão lá, eles para a gente desanimado por quê? Porque as próprias crianças, é, os próprios atendentes falam, né? Daqui aos três anos é capaz de sair a vaga. Então, assim, a questão nossa está muito crítica, crítica mesmo. Então, nós precisamos que seja, que agilizem esses atendimentos. Né? Nós temos é, crianças, atendimento é, esportivo, é, nós temos encaminhamento de especialistas, porque crianças estão ociosas, né? ou seja, elas precisam gastar energia, elas precisam de uma ocupação, pro, até mesmo para o seu próprio desenvolvimento. E nós te, não temos um projeto de, que a, contemplem as crianças a partir de, de, de quatro anos, ou de, de um ano que seja. Né? E a educação infantil hoje, ela faz parte da educação básica. Ela faz parte da educação, ela precisa ser contemplada. Né? Então, assim, são várias reivindicações que nós temos e nós gostaríamos que fossem né, contemplados também. É, é isso é muito bom, o, o ato da, da, da Câmara vir até o bairro é muito importante, porque as angústias nossa também é bastante. Tá? Então, fica aqui a nossa reivindicação, representando a comunidade escolar. Né? Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, diretora Geralda. Quero aqui deixar o meu reconhecimento também por todos esses anos de trabalho em frente a essa escola e tem desempenhado com muito sucesso. Parabéns, tá? Quero passar a oportunidade também nesse momento para o senhor Neri Domingos. Presidente do bairro Tuiuiu Que se pronunciará em nome de todos os moradores da região Boa noite a todos Quero complementar aqui Rogério, nosso diretor da escola Geraldo da creche Vereador Piru Vereadora Iva Vereadora Carme, que hoje exerce como presidente Vereador Luiz Que Carlos, vereador Miley, agradecendo a presença deles. Gostaria de complementar umas pessoas pioneiras aqui do nosso bairro, que sabem bem a nossa história do nosso bairro. Temos aí o seu Bote, que é um morador antigo. Obrigado pela presença. Seu Betinho, o Bito, temos o Silas. Nossa amiga Vami, que é uma das primeiras. Em nome dela, complemento todas as mulheres e queria cumprimentar todos os nossos servidores e todo o povo presente gostaria de começar falando que a gente ficamos presidente em 2010 eu e a Shirley Betil, que é um presidente do bairro se, é, é, se não me engano dois anos só que pode ser presidente estamos sem presidente no bairro já faz uns oito anos então, precisando que seja regularizado e vamos ver se encontramos o um presidente que ajuda muito no bairro. Bem, como vereador, eu gostaria de passar umas indicações minhas desde o ano 2013, onde foi vereador junto, Peru, a vereadora Carmen e a Geralda colocou muito bem da creche. É uma indicação minha que já desde 2013, todo ano, nós pede essa creche todos os vereadores aprovam junto então tem que ser feita essa creche com urgência mas eu tô animado ó, Geraldo. já está na licitação acho que já passou pela licitação né tá para ser começada a creche aqui do, do tuílio que vai beneficiar o Gutieri e o Túlio. outra indicação minha muito importante é o posto de saúde do Gutieri, que já foi dado início já foi lançado dias atrás, aonde eu não estava viajando, não estava presente. Temos aí o asfalto que liga Tuiuiu para três. É uma indicação minha e de todos os nossos vereadores. Todos juntos até. Nós gostaria que a, quando acontecer a inauguração, que o prefeito faça uma placa e colocando o nome de todos os vereadores e do executivo e legislativo. Porque, devido à economia, né, vereador Milley, da Câmara, nós devolvemos dinheiro para ser pontapé inicial desse asfalto. Outra indicação minha é sobre a nossa avenida da Siriano, que está praticamente no escuro. É uma indicação que eu tenho desse ano, e o prefeito já me garantiu que vai estar na licitação final do ano, para o ano que vem, mudar as lâmpadas, precisar mudar os postos também. Então nós temos aí várias indicações das placas das nossas ruas. Não temos mais placa, é. Sobre o tio sabe é do início, caiu as placas, não temos. Temos aí muitos pedidos de quebra-molas para o nosso bairro. Temos aí a quadra, também que precisamos de guarda, porque só no ano foi tocado dois painel de iluminação que o pessoal depedraram e quebraram tudo então. Temos que ter a colaboração do povo também. E sobre o posto da saúde aqui do nosso bairro, saindo do posto aqui do Gutiérrez, né, Camila? Já vai folgar um pouco o nosso espaço físico, que é pouco aqui do bairro Tuiuiu. Gostaria de agradecer a todos os vereadores. Vocês perceberam que todos os vereadores têm indicação aqui no Gutiérrez, no bairro Tuiuiu. Nunca tivemos uma câmera tão unida como agora. Estamos todos juntos. Pereira, também esqueci de mencionar teu nome, morador antigo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e o meu gabinete está à disposição. E sobre a limpeza, Rogério, Rogério tem razão. Nós não, não tem gari, morte e meia eu mesmo faço o trabalho de gari. Quando a coisa está demais, junto folha, faço o que eu posso, mas com muito carinho, porque o nosso bairro aqui é um bairro muito bom de se morar, pode contar e qualquer coisa pode ir no meu gabinete agradeço a todos e muito obrigado gostaria de justificar a ausência do presidente da câmara Paulo Márcio ele está juntamente com o prefeito Leonardo em Brasília numa agenda muito importante para o nosso município em busca de recurso e por isso não pôde estar presente. Mas quero deixar aqui os cumprimentos do nosso presidente a todos vocês e o abraço dele a todos vocês. Passa agora a palavra ao vereador Uélis Marcos Rosa Campos, que é o primeiro secretário que fará a chamada dos vereadores em inscritos para se pronunciarem. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Carlos demais vereadores público presente oradores do Tominho, Arara Azul Arara Vermelha, Amarela também do Gutierrez só pela ordem vereadores, todos os vereadores terão cinco minutos para seu pronunciamento, sua palavra a todo o público presente primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador do PP Antônio Marcos Carvalho do Santo vereador do Peru Boa noite a todos presentes, em nome da presidente desta mesa, é, eu não sei como é que vamos controlar a questão do tempo aí, certo, mas de primeira mão pouco tempo, porque a gente vê que para falar com o povo, todo tempo é pouco, que o nosso povo precisa entender mais a política. Mas eu vou começar minha fala da seguinte forma. Que bom que vocês vieram, nossos patrões. Que pena que veio uma melhoria. Quando eu falo que pena que veio uma melhoria, senhores, é porque o nosso povo precisa participar mais da política. O problema do nosso país está, me perdoe, no povo. Porque daqui porque isso aqui não é um ataque isso daqui é para que as pessoas comecem a entender quem vai renovar esse legislativo ou retornar os mesmos vereadores é o povo e até onde o nosso patrão chamado povo está consciente se nós estamos cumprindo com o dever de casa bem disse o professor aqui da questão do, do comparativo com a bandeira, porque é preocupante o país está nas nossas mãos, não só vereadores, povo, que vai reeleger outros vereadores. Eu quero dizer para os senhores aqui, para o pouco que veio, conte para os demais que não veio, conte para eles. Que o município de Primavera saiu de uma receita do ano de 2015, uma previsão antecedendo 2014, de 119 milhões, estamos fechando o ano de 2019 com mais de 178 milhões. Isso aí quem paga é o povo. São os senhores que estão pagando. Então, senhores, por que eu estou colocando isso aqui para os senhores? Os senhores estão pagando e não estão tá acompanhando se está investindo o próprio dinheiro. Não estão querendo se atentar à política. Conte para os que não veio. Diga para eles, fala aos vereadores, vieram prestar conta do dinheiro que nós pagamos com os tributos. Esse é o meu objetivo quando eu venho no bairro. Esse é o meu objetivo quando eu enfrento o cidadão. Eu não estou para poder falar politicamente correto o que os senhores querem ouvir, infelizmente porque o nosso país está no caos que está, porque sempre foram diblados por políticos malandros e preparados para enganar o povo e nunca dizer quanto que se arrecadou e quanto que os senhores pagou. Mas eu tenho uma outra notícia para os senhores, fale para eles, para os que não vieram, que esse parlamento de primavera, eu falo com propriedade, fez economia para poder estar devolvendo ao executivo que não é de plástico. Se vocês forem pesquisar, em outros municípios não acontece o que está acontecendo em primavera. Eu falo com propriedade porque foi uma proposta minha, ainda no passado, onde aconteceu a primeira economia, operadorneria, testemunha, para o término da UPA que estava há anos o nosso povo esperando. Lá foi economizado mais de um milhão. E eu quero aqui parabenizar os colegas, eu não estava no parlamento. Eu sou um suplente... Que assumi após, mas eu fico contente de falar dessa união, Neri, porque eu encontrei um parlamento seguindo a risco que eu tinha cobrado lá atrás, e essa Câmara tem mais de 4 milhões devolvidos de economia para o executivo. Isso, senhores, se tornou quatro motocicletas mais bem preparadas, a melhor do Estado, com recurso do Legislativo economizado. Conte para o povo que não veio. Que esse Legislativo fez isso. Duas ambulâncias que foi entregues para o povo nunca aconteceu com o Legislativo. Agora está acontecendo. Conte para eles que o dinheiro está em caixa. Se o prefeito não fazer, nós vamos continuar cobrando, Neri. A indicação é sua. O senhor teve a honra de chamar todos os vereadores para participar junto. Essa via tem dinheiro para fazer. Foi a Câmara que deixou valores agregados. Estou aqui prestando conta a vocês, povo. Agora, é bom entender que vereador não é eleito para fazer. O vereador é eleito para fiscalizar e para zelar do dinheiro público. E quando eu estou falando de números para os senhores, é o zelo, a transparência que nós estamos tendo. E de nada vai adiantar se nós continuarmos sendo crítico. Mas não entender como que está funcionando. Não querer ouvir o que eu estou dizendo porque ele talvez está naquela prática de ouvir o politicamente correto, mas o meu gabinete está à disposição, eu quero deixar aqui o meu telefone para pessoas que estejam comprometidas com a política do nosso município, que esse é um compromisso meu, meu telefone é 7878. vamos falar de política, não vamos falar da minha reeleição não, vamos falar o que foi feito, quanto que o município arrecada, onde está sendo investido, e se esse legislativo está realmente comprometido com o povo, estamos à disposição dos senhores. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. E nós estamos à disposição de vocês. Próximo vereador a fazer os da tribuna. É, o vereador Carlos Fernando Santos. Carlos Instrutor. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o dispositivo de honra no nome do Rogério Bauer, diretor dessa escola, e dizer, diretor, que ficamos atentos à conversa do senhor, a gente que acompanha o trabalho do senhor desde que o senhor veio para essa cidade, sabe o empenho que o senhor tem pela educação das nossas crianças e principalmente desse bairro que é onde o senhor sempre esteve com seus trabalhos. E a gente fica muito grato por ter profissional igual o senhor, a outra professora da escola ali. Então a gente fica muito feliz em saber é, e pode ter certeza que a gente vai estar levando as reivindicações a toda a população, a, ao prefeito. Gostaria de cumprimentar a população em nome do nosso colega Bito. É, é muito bom estar nos bairros, assim como diz o, o colega Peru, tá levando os nossos trabalhos que a gente fez é, para as regiões. Só para dizer, eu sei da, é, do anseio da, desta população, desses bairros, por esta obra que está por ser feita, que é esse asfaltamento. Né? Só para salientar, esse asfalto que liga Primavera 3 a Tuiú, ele teve uma licitação, sim, para ser feita a obra. Porém, tivemos um olhar bastante minucioso ali é, na Câmara Municipal e nós, é, por verificar que tinha... É, vários trabalhos ainda por ser feito, como a drenagem pluvial, é, a compactação do solo não estava adequada, ia ser um asfalto, como se diz aquele asfalto casca de ovo, companheiro Peru, e depois a pessoa, as pessoas iriam, iriam reclamar do trabalho mal feito e dizer que ali já tem é, depositado uma certa quantia da economia do legislativo para que aquela obra seja concluída. Então vai ser uma obra que já está em processo de licitação e vai ser uma obra compatível com aquela via que possa estar passando veículos pesados e não danificando o asfalto e em período chuvoso, não alagando aqui a região do Tuiú, como nas outras vezes aconteceram nessas últimas chuvas aí o pessoal teve esse contratempo aí das águas invadindo as casas. Então, eu entendo a preocupação, a pressa de cada um de vocês, mas eu peço que tenham um pouco de paciência. O prefeito vê é, com bons olhos para que essa obra seja executada o mais rápido possível. Porém, tem todos os, tem todos os trâmites legais para serem seguidos. Né? Como o professor Rogério Bauer disse... A escola que foi construída ali, por diversas vezes, a empreiteira teve que ver para poder fazer reparos de trabalho mal feito. Então, é esse o cuidado que a gente está tendo para que não tenhamos aí um trabalho mal feito e tenha que ter reparos após o termo da obra. Então, pessoal, assim como o companheiro peru disse, né, eu também estou à disposição a cada um de vocês, sei que vocês têm um representante aqui na localidade que é o nosso companheiro Neri Gaiteiro, que está sempre preocupado com esta região e também pode nos procurar também que a gente foi eleito para estar representando toda a cidade e não só certa na localidade que a gente é, reside. Então, eu deixo as portas do meu gabinete aberto para qualquer reivindicação estaremos sim é, é, diretor Rogério Baura, passando as reivindicações de de vocês dessas escolas. Estaremos cobrando o Executivo para que sejam feitas as reformas e as limpezas aqui do setor. Muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês esta noite. Próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador e também presidente dessa sessão, vereadora Carmibete Borges de Oliveira. Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Michele, que não mediu esforço e veio com os dois filhos, pequeno, aqui para prestigiar, né, participar, eu quero cumprimentar a todos os presentes. E um cumprimento especial também aos nossos convidados, os dois diretores aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, quero deixar meus cumprimentos especiais. É muito pouco o tempo, né, vereador Piru? Muito pouco tempo. Mas eu quero dizer a vocês que a Câmara, com esse projeto Câmara Itinerante, tem o maior respeito de vir até vocês para ouvi-los, através de seus representantes. Dizer que no final dessa sessão nós vamos estar à disposição para estar atendendo vocês, seja qual for o teu o vereador que você queira conversar, a passar alguma situação que você de repente a gente pode estar ajudando a gente vai estar à disposição tenho certeza que todos os vereadores aqui e é isso aí gente o poder do legislativo é, eu quero deixar esclarecer um pouquinho aqui sobre o poder do legislativo quando a própria palavra diz para legislar não quer dizer que a gente tem o poder de executar. Como todos viram a leitura das indicações, eu estava observando aqui praticamente todas as demandas aqui do bairro Tuiuiu e de, da região do, do Terres e das Araras, já tem indicação. Tem essa indicação que o vereador Neri fez lá atrás, quando foi projetado o bairro Guterres, nós já fizemos, eu falo nós porque eu era da legislatura passada, já corremos atrás, ó, precisamos, através de um curto espaço de tempo, resolver a questão do posto de saúde e de uma escola aqui para atender as 750 famílias que vão se alojar aqui na região. Mas, infelizmente, se passou. Não foi falta de cobrança do legislativo, nós tivemos um embate muito grande na última gestão. A questão pública, a administração pública, existe sérios critérios que acaba sendo dolorosos todo esse trâmite até chegar ao processo licitatório. Todos sabem disso. Mas, assim, o legislativo, eu quero deixar bem claro, que não consegue executar nada. A gente cobra, a gente fiscaliza... A gente briga com o prefeito, mas, infelizmente, tem situações que você fica de mãos atadas. Infelizmente, é essa a nossa realidade, certo? Mas, sim, como representante do povo, nós não vamos cessar de cobrar. Não vamos cessar de estar brigando, sim, para aquele que tem poder de fazer que resolva a situação de vocês. Então, eu entendo aqui a importância dessa reforma aqui na escola. Achei muito importante, quando a senhora falou da dificuldade que tem com a Secretaria de Saúde em relação à demanda das crianças, eu acredito que é, dentro dessa Câmara Itinerante aqui, eu tenho certeza que seria algo que a gente, por intermédio da Câmara, pode ser que consiga essa parceria entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para estar atendendo as nossas crianças. Eu acho assim, uma coisa muito importante, principalmente sabendo a dificuldade que nós temos hoje aí em relação à questão é, psicológica das crianças né, e de todos os demais, e dizer a todos vocês que estamos à disposição. Vamos continuar lutando. Vai ser construído já a escola, vai ser construído já a unidade de saúde. Ali no Gutierrez tem muitas reivindicações, a questão da iluminação, a revitalização da praça, uma concha acústica, a questão de água lá na, na praça, o ônibus. Tem uma série de reivindicações que estão todas aqui que os vereadores, com muita seriedade, já indicou para o prefeito para fazer. E nós estamos cobrando. Então, eu quero, assim, deixar claro a seriedade do Legislativo em estar representando vocês com muita transparência, com muita hombridade, com muita dignidade. E tenho certeza que, através dessa parceria, nós teremos aí grandes resultados positivos, certo? No final, quero fazer um resumo e dizer a vocês que tudo que foi falado, todas essas demandas, nós vamos trazer resposta a vocês. tá? Todo ponto, eu anotei aqui, ponto por ponto, e a gente vai trazer junto à comunidade, junto aos seus representantes. E quem quiser acompanhar o trabalho, o desenrolar de todas essas reivindicações, a Câmara está de portas abertas e nós vamos estar lutando por vocês sempre. Sempre, sempre. Muito obrigada e Deus abençoe. O nosso vereador inscrito a fazer uso da tribuna é a vereadora do PDT e também segunda, terceira secretária, Ivani Maria Goiânato Viana, dona Iva Viana. Boa noite a todos. Em nome da nossa presidente hoje, é Carme, cumprimento os demais vereadores. Em nome do Rogério, da Geralda, cumprimento todas as mulheres aqui, o público presente. Quero cumprimentar o Bito, seu Betil, seu Botcha, nosso amigo Silas, o Pereira, e a Bia que está aqui também. E, e também... Dizer a todos vocês, que hoje estamos aqui no bairro de vocês, ouvindo vocês, as necessidades. E dizer que eu e todos os vereadores, e desculpe a Vani também, que está aqui presente, que sempre que ela me liga, cobrando, a gente está correndo atrás para poder resolver as coisas. Sobre a saúde... O que eu mais queria é que toda a população tivesse uma saúde de qualidade, que quando precisa fazer uma cirurgia que aconteça rápido. Porque saúde não espera. A educação nós podemos esperar uma pintura é, o conserto dessa escola, é, mas a saúde não. Quando a pessoa não tem saúde como que ela vai conseguir trabalhar? É muito triste que nem você, Geralda, comentou sobre as crianças, precisa de uma forno, uma psicóloga e não consegue. Qualquer pai, qualquer mãe desanima. Então o nosso país, porque não é só a Primavera do Leste que tem essas necessidades, mas é o nosso país que precisa investir muito na saúde. Porque quando a população tem saúde, ela trabalha. E quando ela não tem, ela passa a não trabalhar. Então, a gente lá na Câmara, nós todos vereadores, estamos sempre cobrando, pedindo ao prefeito, vamos atender as pessoas que estão doentes, as cirurgias... O trânsito, quebra-mola, estamos sempre cobrando, é placa nas ruas. A nossa luta é diária. Nós queremos o melhor para vocês todos, mas a gente sabe que não é fácil. Mas nós nunca desanimamos. Então vocês saibam que nós estamos lá é lutando pelo povo e uma luta árdua lá. E quero dizer a todos vocês que meu gabinete está à disposição para ouvir as suas reivindicações. E conte sempre com nós lá. Que nós estamos lutando por vocês. E a gente ouviu aqui as reivindicações e vamos cobrar muito mais o prefeito ainda, tá? Obrigado a todos e uma boa noite. O nosso vereador... Inscrito a fazer uso da tribuna. Vereador e também presidente do PR, Luiz Pereira Costa, Luiz Costa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento a mesa em nome do professor Rogério Bauer, também da Geralda. É, muito bem colocadas as palavras de cada um de vocês, as reivindicações. E nós, vereadores, estamos aqui para ouvir e temos, é, temos aí muito mais argumento para cobrar o prefeito das reivindicações as quais foram passadas. Presidente é, dessa noite, Carmen, cumprimento a comunidade aqui em nome da dona Serlei, do Bote, do Betil, sejam bem, todos bem-vindos, comunidade aqui que eu tenho, ando bastante no bairro Guterres muitas dessas indicações a quais foram lidas é indicação do vereador Luiz Costa quero ainda cumprimentar também meu amigo Luiz Bito, agradeço a cada um de vocês que me envia mensagens que me faz as cobranças quero aqui dizer que a revolta da dona Serlei que ao fundo agora há pouco falava é a minha revolta Quantas vezes eu estive aqui pela manhã, no horário de almoço, para ver aqui a estrada aguardada e tão sonhada, esse asfalto, esse asfalto que ainda não sai. O vereador explicou que existe trâmites, que está aguardando licitação, houve um processo, parou, mas o que para mim importa, vereador Antônio Marcos? é que o povo está na poeira e está sofrendo. O que me importa é que eu pedi ao prefeito que ao menos molhasse duas, três vezes por dia, deixasse um pouco de molhar os canteiros do centro e molhasse aqui, porque a vida humana é mais importante do que as plantas, e não está sendo feito. Em conversa com o ex-prefeito dessa cidade de Getúlio, ele disse que quando ele saiu, deixou um projeto pronto para que assim fosse asfaltado, iria asfaltar por conta própria pela Secretaria de Obras, que ficaria mais barato, Inclusive, essa semana, ele vai estar apresentando e falando com... sobre este projeto, que já era para estar asfaltado. Essa minha revolta e essa minha conversa com o ex-prefeito Getúlio, por quê? Entra ano, sai ano, entra chuva e sai chuva, e o asfalto é que não sai. A revolta dos senhores moradores é a mesma minha quando vim aqui ao PSF meio-dia, vendo as pessoas pelo lado de fora aguardando uma senha, porque não comporta a comunidade de vocês. Então, todas as reclamações que vocês passam para os vereadores, e nós aqui atentos estamos levando a, a, a Prefeitura aos órgãos competentes, me surpreendeu quando o professor Rogério disse que essa pintura foi feita há quantos anos atrás. Professor, nós na gestão, nós, eu enquanto vereador e a gestão, temos que ter prioridade. Saúde, educação tem que estar na base, senão nada. Se não tiver o conhecimento, se não tiver a saúde, como que o cidadão vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer outras coisas? Quando o senhor fala que existem outras prioridades da gestão, outras prioridades a se investir, eu sou o contrário. A prioridade tem que ser sim a educação, a prioridade tem que ser sim as salas limpas e uma gestão, vereador Antônio que já gastou somente com uma empresa de terceirização quase 3 milhões de reais até agora para limpar a escola, limpar prédios. E está faltando gente para limpar. Essa indignação de eu enquanto fiscal do povo, do dinheiro de vocês, da forma que ele está sendo aplicado, porque se não chegar no bairro de vocês, de nada... Nós estamos aqui presentes, a Câmara está aqui presente, mas tem que voltar alguma coisa para vocês. Tem que acabar a fila aqui nos postos. O asfalto ali tem que sair, senão não adianta. Temos que sair das promessas, sair das falácias e fazer com que se cumpra no papel, com que se aplique o dinheiro com responsabilidade. E esse é o meu desejo, de ver a minha população feliz cria-se um bairro Guterres, mais de 500 famílias é colocadas ali, sem nenhuma infraestrutura, muitas coisas melhoraram, mas tem muito mais o que se fazer. E a gestão deveria sim dar as mãos ao Legislativo, à comunidade, e ver, ouvir vocês o que é prioridade e assim fazer. Se não tem médico para poder atender durante o dia, que abre a noite, mas o povo não pode deixar de ser atendido. Essa é a minha revolta, é o meu pedido todos os dias. Não tenho aqui oposição nenhuma a prefeito, sim, falando aquilo que é direito do senhor e da senhora. Sou taxado, muitas das vezes, de chato por isso, mas estou aqui apenas cobrando o que é direito de vocês, o que é direito do povo. E nós temos uma arrecadação muito boa para ter isso que eu disse a vocês, ter um médico, ter no mínimo a estrada molhada ter no mínimo a estrada, enquanto não sai o asfalto, patrolada para que não aconteça acidentes, para que as nossas crianças não fiquem sofrendo por causa da poeira. Concluo meu discurso dizendo que vocês podem contar comigo. 24 horas, seja no Face, seja no meu celular, está ligado para atender o senhor a senhora. Professora Geralda, professor Rogério, contem comigo, para fazer gestão, seja no prefeito, seja no governo, mas que tenha condições que seus alunos possam ter condições, seus professores possam ter condições, que quando vocês ensinam as nossas crianças serão com certeza cidadãos conscientes, que vão saber, vão saber com certeza dar valor, vão saber aprender os seus direitos que cada um tem. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Nosso vereador escrito a fazer uso da tribuna vereador também presidente do bairro Tuiuiu, vereador Neri Domingos Souza Neri Gaiteiro. beleza, a gente quer agradecer a todos no pessoal do bairro vira aí o pronunciamento de vereador por vereador câmara unida tudo em prol aí do nosso povo então a gente quer só agradecer de coração a todos os vereadores aí o Rogério a Geraldo também todos vocês aqui do nosso bairro por fazer presente não veio muita gente, mas tenho ditado o pouco com Deus sempre é bastante então está aí o meu gabinete também à disposição moro aqui no bairro pretendo morar até que Deus me a saúde, estamos aí, um bairro que a gente já está aí há 17 anos. Então, gostaria de deixar vocês à disposição, quem precisar, estamos ali. Que nem diz o Luiz Costa, 24 horas. dependente. da gente, estamos ali de portas abertas. Obrigado a todos e até a próxima. Próximo vereador escrito a fazer da tribuna, vereador do PV. Valmeslei Alves do Santo, o Miller Alves. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o dispositivo de honra em nome do diretor, da professora, diretora. Presidente Carme, todos os demais moradores, em nome dos servidores também que fizeram esse trabalho durante o dia, durante a semana, para que pudesse acontecer esta sessão aqui hoje. É, a vantagem de ficar por último, quase para, por último para falar, que não tem muita coisa a se dizer, né? Os companheiros já falaram bastante, falaram bonito, é... Quem me conhece bem sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de falar coisas que talvez nunca irão acontecer. É, eu moro em Primavera do Leste há 24 anos, moro no bairro Primavera 3 desde o ano 2003, já sofremos muito ali naquele bairro. Hoje pode-se dizer que o bairro virou uma cidade. E tudo foi acontecendo de tempo em tempo. Eu sempre digo que Primavera do Leste é uma cidade que foi agraciada. É, no Brasil não existe gestores perfeitos. Se tiver algum gestor perfeito no Brasil, que alguém me aponte ou me indique onde é que eu quero morar lá. Não existe, gente. Não vamos brincar de, de faz de conta. Nós moramos no Brasil. Eu também tenho vontade de morar num país. Onde as coisas realmente acontecem. Mas não é tão simples assim, todos sabemos. Eu acho que as coisas vão acontecendo de tempo em tempo. Primavera do Leste é uma das melhores cidades do Estado a se morar. Tem muita coisa para fazer na cidade? Tem. Mas tem muita coisa acontecendo também. Estou feliz pelo lançamento da obra do EFF. Né? Vai atender toda a demanda da região. É uma obra que foi fruto é, dessa legislatura. Câmara Municipal, Prefeitura é, Tivemos a graça No primeiro bienio, enquanto eu estava Presidente, fizemos uma economia expressiva E mais de 4 milhões de reais Como foi dita Por alguns vereadores aqui E esse dinheiro está aí Na comunidade, todo mundo já está Podendo desfrutar desse Benefício através das ambulâncias é, Através dos ESFs que foram entregues que às vezes a gente até esquece, né? faz, faz, faz dias já, mas dois sf o do Buritis e o, o lado 2, tem dinheiro da Câmara. É obras que estava parada há mais de dois anos. E, então, a PAI, dinheiro para a PAI, 250 mil foi destinado para construir duas salas de aula na PAI, dinheiro da Câmara, economia, dos colegas, enquanto eu estava presidente. Então, gente, é, venhamos e convenhamos. Tem, tem dificuldade na cidade? Tem, mas as coisas estão acontecendo. A gestão pública, se na gestão privada a gente demora um ano para concretizar um projeto, na gestão pública é dois, três, porque tem o Ministério Público, tem o Legislativo que fiscaliza, tem a população, então tem todos os tantos, tem as leis que engessa, a gente às vezes vê o presidente querendo fazer alguma coisa para tentar desengessar, desburocratizar um pouco o país, e alguns ainda são contra. Então, a nível de município não é diferente. Então, eu acredito que em breve é, irá acontecer mais coisas. Eu acredito a obra da creche está prestes a ser lançada já. Foi conversado com o prefeito e ele disse que dentro de poucos dias será lançada a obra. Eu acredito que vai ser atendida a demanda. Então, nós tivemos nessa legislatura, nesse mandato... É, perda de um ano na troca de prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Então esse prejuízo de um ano, ele reflete em dois de atraso de gestão. Né? Eu tenho a graça de, de estar concluindo pós-graduação em gestão pública e na teoria a gente vê também, e bem isso na prática, o que diz a teoria é, confere com a prática, é, realmente não é fácil na gestão pública, mas nós estamos aqui, a Câmara está de, de portas abertas sempre, é, tem várias pessoas aqui que eu já vi lá na Câmara participando da sessão e seria muito bom que mais pessoas viessem participar conosco. Temos as nossas sessões, temos as nossas comissões permanentes, que é um trabalho que é pouco conhecido da população e é o trabalho mais importante do Legislativo, está nas comissões que são realizadas é, na parte da manhã, durante o dia, expedientes, sessões extraordinárias. Temos feitas várias para poder solucionar alguns problemas urgentes que têm passado. Então, é assim, é, implanta, né, um planta, um planta-semente, outro regra, e assim vai. Né, tempo em tempo as coisas vão acontecendo. A gente não pode perder é, a esperança. Né? E milagre não existe, gente. Não vou, eu não dou conta de vir aqui falar que vai acontecer o um milagre, que não vai. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que vieram, e deixo também meu gabinete à disposição de todos, para que possa levar sugestões e demandas né, até nós, para que nós possamos, é, junto, brigar por vocês. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Rosa Campos, Juriti, do PV. Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa diretora, nome da Presidente Carme, Nelly Gaiteiro, quero também fazer os cumprimentos ao Roger Bauer, diretor aqui dessa escola, Geralda, cumprimentar também minha amiga Sandra, lá do Peixereu, Conceição, Quero também cumprimentar todos os moradores do Tuiú, Arara Azul, Arara Vermelha, Amarela e Gutierre. Senhor presidente, em nome do vereador Neiri Gaiteiro, né, quero fazer as belas palavras. Sempre venho acompanhando o trabalho do vereador Neiri, quanto que ele fala sobre o Tuiú lá na Câmara. Né? Eu sempre falo para ele que ele dez palavras, nove reivindicando aqui para o Tuiú, em essa localidade. Acompanho o seu trabalho e eu sou admirador do seu trabalho, vereador. É, senhor presidente, também quero falar sobre o asfaltamento do bairro de 3. Eu sempre venho falando, se quem acompanha o trabalho do vereador Quinha, sempre o Quinha, sempre cobrando é, esse asfaltamento. Desde, desde o primeiro dia, isso é um sonho, não é do morador daqui, é um sonho meu, um sonho meu. Esse asfaltamento Não tem o poder de fazer Quem dera se eu tivesse esse poder Tem o poder de realizar, né Aprovar os projetos Que vem da prefeitura Que beneficiam o povo Quero cumprimentar também o Pito Sempre faz presente é um, o Pito é um, Eu sempre venho falando que o Pito também É um, é um rapaz que sempre Briga para a qualidade de vida aqui no sou Senhor presidente Também vamos falar desses 4 milhões De economia para esse ano é, a Câmara é parceira do povo Eu não, nem falo que ela é sempre par, parceira da gestão Parceira do povo Através desses 4 milhões Serão realizadas Muitas obras, não só no social Como na saúde, na educação né? é, Esse asfalto poderia ter saído Eu, às vezes, fico indignado também Indignado por não sair esse asfalto a Chuva está chegando e nada de asfalto sempre tem uma questão é a licitação é. Pô, lá na China quando você quer fazer uma coisa lá você vê os noticiários terremoto hoje à noite amanhã o asfalto já está todo mundo vê noticiário, todo mundo vê jornal é, também quero parabenizar a todos, todos os vereadores que votaram no projeto muito importante aqui pro, pro UTIERRE que é a aprovação da área de construção aos comércios? O Gauthier, é, às vezes, é esquecido. E ninguém olha isso. Né? Eu quero parabenizar todos. Quero parabenizar Meri Gaiteiro, Peru, Dona Iva, Luiz Costa, Carne, Lei Carlos instrutor, porque foi uma votação unânime. Porque ele sabe da necessidade que aquele povo precisa. O que, que é que o povo precisa? O povo precisa. De um mercado, uma farmácia, é, é, um açougue, né? Enfim, muita dificuldade para o pessoal ali do Turunun, do Gutiérrez até que do turno, sair daqui para ir lá no Santo, gastar aí o quê? 15 quilômetros de vida para comprar um remédio. um então, Torcilax, às vezes, né? Eu fico muito feliz com todos os vereadores, projeto da prefeitura que foi para a Câmara, e breve, todos os dons daquela localidade, né, dos comércios da área comercial e não construindo seus pontos comercial. É, enfim, sou, sou um lutador, um lutador pelos bairros distantes, porque vim também de família pobre, morador dos bairros, dos meios favorecidos, pessoas que realmente precisam do poder público. Né? Minha cobrança é intensa. Sempre estou fazendo reunião com o Léo, estou fazendo reunião com o tal secretário de obra, né, Henrique Gato em questão desse asfalto aí do, do Primavera 3 ao também tem várias indicações ali no Gutierre, arborizar aquela, aquela praça central, arborizar os cantores central, enfim. Se a gente for contar as indicações não, não, como dos vereadores, nós passa a noite toda. Lembrando, o vereador não tem o poder de construir, tem o poder de cobrar. E. Pedir a Deus que abençoe o prefeito para olhar as nossas indicações. Eu quero agradecer a todos que vieram nessa noite aí. É, conte com esse vereador, assim como o Peru citou o telefone dele, tem o meu telefone também, que é 996 2825 28, né? Vem, vamos tomar um café lá no gabinete, traga sugestões, porque sem o povo, o vereador, não é nada. O povo que vem trazendo necessidade para o vereador saber o que precisa dos seus bairros, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor presidente, é, público presente, não havendo mais virado escrito escrita a fazer uso da tribuna, eu devolvo a palavra. Senhoras e senhores, neste momento eu quero, antes de encerrar esta sessão itinerante, eu quero aqui externar os meus agradecimentos a toda a equipe da Câmara Municipal, que não mediram esforços em é, organizar todo esse espaço, com todo carinho, com todo cuidado, não faltando nenhum detalhe, parabéns a todos que com muita presteza fizeram esse trabalho mais uma vez agradecer ao diretor Rogério por ceder esse espaço para nós estar realizando essa sessão quero agradecer a presença de todos os vereadores que abraçaram essa ideia de vir dar a cara a tapa vir aos bairros Quero aqui abrir um parêntese e dizer que esse projeto de Câmara Itinerante há muito tempo estava no regimento, só que não era é, exercido, não era feito nos bairros. E eu quero fazer menção aqui do presidente, vereador Milley, na, na ocasião presidente, abraçou a causa, essa legislatura e nós estamos aí dando a cara a tapa, indo nos bairros. Como foi falado aqui, é a sétima sessão itinerante que a gente tem feito. Faltou o ano passado, vim aqui no Tuiuiu e também no Castelândia que nós estaremos realizando mês que vem. Então é importante esse corpo a corpo, a gente estar indo, ouvindo a população. Eu tenho certeza que essa ideia ela vai se multiplicar e na próxima vez que tiver essa sessão itinerante aqui no bairro, com certeza o número será maior, né, diretor, será maior, é algo assim que faltou realmente um pouquinho de tempo, mas tenho certeza que o nosso recado a gente é, deu a vocês, é, eu tenho certeza que vocês serão multiplicadores desse trabalho e nós vamos estar à disposição sempre de vocês. Meu agradecimento especial a todos vocês que não mediram esforços em vir. A gente vê aí mãe com criança pequena, sabe que mora longe, não tem é, um transporte para vir, mas não mediu esforços em estar aqui. E, para nós, é importantíssima a presença de vocês. E, como eu falei, vamos estar fazendo todo esse levantamento dessas reivindicações, pontuando para o, leg... o prefeito, cobrando o prefeito que se resolvam essas situações urgentes, principalmente aqui na comunidade escolar. E vamos estar passando todas essas informações a vocês. E sem mais delongas, eu quero dizer que sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa sessão itinerante. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.